E para finalizar, vou convidar o meu mano Érico, também conhecido como Alocard, do canal Retro Challenger. Então eu quero ver o ponto de vista, eu quero ver o prisma dele sobre esses 30 dias somente com música de games, beleza? Challenge accepted. Salve galera, beleza? Bem-vindos ao Canal Retro Challenge, sempre na companhia do seu parceiro do Card. A vida de um gamer, ao mesmo tempo em que é agraciada pela intensa emoção proporcionada por belos enredos e histórias, é permeada por inúmeros desafios que, se encarados com coragem, amor e destemor, não só proporcionarão experiências incríveis, mas contribuirão para a edificação de um caráter que nos tornará pessoas cada vez melhores. E quando se fala em desafio, o Canal Retro Challenge certamente não pode ficar de fora. Nesse vídeo, a convite do nosso querido amigo Carlão do Canal Mega Drive Anos, fomos intimados a participar do desafio de 30 dias de músicas de games, em que a cada dia é proposto um tema musical que deverá ser citado pelo desafiante. E o mais importante, poderá ser citada apenas uma música para cada game, ou seja, nada de escolher mais de uma música para um mesmo jogo. Com este incrível desafio, viajaremos por músicas relaxantes e empolgantes, divertidas, o que simplesmente nos possibilitar explorar memoráveis momentos de prazer, sozinhos ou na companhia de nossos entes queridos. O que nos faz lembrar que a música nos games, há muito tempo, deixou de ser mero elemento coadjuvante e é essencial para embalar tão preciosos instantes de entretenimento. Então estoura uma pipoca, aumenta o som da sua TV ou cola nesse celular, e vamos em uma intensa e empolgante viagem pela história dos games para juntos,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 O primeiro dia do desafio pede uma música de tela de título. Então, para começar, vamos lembrar da inesquecível abertura de Dragon Ball Z, Red Hetsuden, lançado no ano de 1994 para Mega Drive. O segundo dia nos desafia a lembrar de uma música de fase de abertura. Não podemos deixar de fora a clássica música Prologue, de Castlevania Symphony of the Night, lançado no ano de 1997 inicialmente para PlayStation e em anos posteriores para inúmeras plataformas. O terceiro dia nos desafia a lembrar de uma música de game 8-bits. Nesse caso, não há nada melhor do que a inesquecível música tema de Mega Man 2, lançado no ano de 1988 para Nintendinho. O quarto dia nos traz um desafio casca-grossa e pede uma música de uma série exclusiva de consoles. E não há nada melhor do que relembrarmos da maravilhosa e empolgante música da fase Corneria de Star Fox, lançado no ano de 1993 para Super Nintendo. O desafio do quinto dia nos pede uma música de Hub ou Overworld. As opções dessa modalidade são incríveis, mas poucos superam a música da Starship de Super Mario Galaxy 2, lançado no ano de 2010 para Nintendo Wii. O sexto dia nos desafia a lembrar de uma música relaxante. E nesse quesito, nenhuma música nos acalma e tranquiliza mais que o tema de Kass, de The Legend of Zelda Breath of the Wild, lançado no ano de 2017 para Nintendo Wii U e Nintendo Switch. O desafio prestigia os games indie em seu sétimo dia, e nos pede uma música de um desses games. A música tema de Ori the Blind Forest, lançada no ano de 2015 para Xbox One e PC, e posteriormente para Nintendo Switch, não poderia ser uma escolha melhor. Os games de tiro em primeira pessoa, também conhecidos como FPS, não ficaram de fora do oitavo dia do desafio, e o tema da intensa batalha entre Samus e Metal Ridley em Metroid Prime lançado em 2002 para Nintendo Gamecube, em nossa opinião, é a que mais se destaca. dia nos desafia a destacar uma música de um game licenciado, ou seja, que não tem a sua marca inicialmente vinculada aos jogos. Nesse caso, escolhemos a lendária e empolgante música tema do dificílimo Spider-Man and Venom Maximum Carnage, lançado no ano de 1994 para Super Nintendo e Mega Drive. O décimo dia do desafio é reservado para a melhor música de batalha de games RPG que pudéssemos lembrar. E não há música mais intensa e inesquecível que o terceiro tema de batalha do RPG Grandia, lançado em 1997 para Sega Saturn e em 1999 para Playstation. Desafio! Em seu 11 primeiro dia, pede uma música de games de puzzle, e é inegável que não há nada mais clássico que o tema de Tetris em sua versão lançada para Game Boy no ano de 1989. É de arrepiar os mais saudosistas dos jogadores. No um 12o dia nos desafia a mencionar uma música que nos faz sentir grande tristeza. Nesse caso, pode-se considerar que a que mais se destaca é o tema da morte de Sniper Wolf, responsável por embalar a dolorida reflexão do apaixonado com em Metal Gear Solid. O desafio é cruel determinar que para o 13º dia, lembremos de uma música que gostamos em um jogo que não gostamos. Com muito esforço, lembramos da ótima música USS Soldiers, do tenebroso e horripilante Resident Evil Operation Recon City, lançado no ano de 2012 para Playstation 3, Xbox 360 e PC. O 14 º dia nos pede uma música com vocais. Atualmente, inúmeras são as belas canções interpretadas, mas poucas se destacam como o tema de Quiet em Metal Gear Solid 5: The Phantom Pen, lançado em 2015 para os consoles de sétima e oitava geração. Mais desafiante que enfrentar um boss é escolher a melhor música para superar o 15º dia. A maravilhosa Force Your Way de Final Fantasy VIII, lançado no ano de 1999 para Playstation, se destaca com maestria, aliando empolgação, determinação e nostalgia em um único tema. O décimo sexto dia remete à era 16-bits e nos desafia a lembrar de uma ótima música dessa época. Green Hill Zone, primeiro estágio de Sonic the Hedgehog, lançado em 1991 para a Mega Drive, é incrivelmente marcante e segue o alto padrão de qualidade da SEGA nessa fantástica era de ouro. Dificilmente os jogadores se cansam das músicas de games, por isso, o 17º dia propõe uma música que não cansamos de ouvir. A música do estágio inicial de Mega Man Maverick Hunter X, lançada em 2006 para PSP, é uma que amamos ouvir repetidamente. O 18 dia nos desafia a lembrar de uma música de games do ano de nosso nascimento, e como podemos escolher apenas uma, elegemos a nostálgica e incrível música Overworld, de The Legend of Zelda, lançado no ano de 1986 pra Nintendinho. As músicas cover não ficaram de fora, e o décimo nono dia impõe o desafio de escolher uma música executada por um artista cover diferente. E ficamos aqui com a versão A Capela de Build City, de f 0 lançada para Super Nintendo no ano de 1992, performada por Smooth McGroove. <música> O vigésimo dia traz um desafio singelo em sua simplicidade, mas igualmente difícil. Música de um game de corrida. O tema de Mario's Raceway, de Mario Kart 64, é a escolhida da vez por marcar o início de uma geração de jogadores perseguidos pelo infame e odiado casco azul. O desafio fica mais intenso no 21 primeiro dia, que pede uma música associada à frustração. Na história recente dos games, não há melodia que melhor expresse esse sentimento do que o melancólico tema de *Ori and the Will of the Wisps*, lançado em 2020 para Xbox One e PC. 22o Dia nos desafia a lembrar de uma música de vila ou cidade. Seria um sacrilégio mencionar qualquer música que não fosse o tema da bucólica Clock Town, de The Legend of Zelda Majora's Mask, lançado no ano 2000 para Nintendo 64. Nem todos os games tiveram reconhecido o devido valor, e o 23º dia é competente ao nos lembrar disso ao pedir uma música subestimada. Nesse caso, citamos o tema do estágio Champion Road, do subestimadíssimo Super Mario 3D World, lançado para Nintendo Wii U no ano de 2013. O vigésimo quarto dia nos desafia a lembrar de uma música que fica simplesmente presa na nossa cabeça. E essa música faz parte da incrível trilha sonora da franquia Mega Man X. Estamos falando da música do estágio de Toxic Sea Horse de Mega Man X3 em sua versão de 32 bits, lançado no ano de 1995 para Playstation e Sega Saturn. Como dissemos em nosso vídeo de jogos musicais marcantes, cujo link pode ser conferido no card e na descrição, as músicas embalam os momentos de magia e empolgação. E o 25 dia nos pede uma música empolgante. E tem como não desempolgar com o Medley de Pokémon Red Blue de Super Smash Bros. Ultimate, lançado no ano de 2018 para a Nintendo Switch? O 26 dia nos desafia a lembrar de uma música que gostamos em um game ainda não jogado. Difícil, não? Nesse caso, rememoraremos a música The Sun Roses, do belo, emocionante e aclamado Okano, lançado em 2006 para PlayStation 2 e também para as plataformas de sétima e oitava geração. Consoles portáteis nos ofereceram games incríveis, em sua homenagem, o 27º dia nos desafia pedindo uma música dos pequenos brudígios de mão. E um game que possui uma das trilhas sonoras mais marcantes desse segmento é Castlevania Portrait of Ruin, lançado para a Nintendo DS em 2006, com sua fantástica Invitation for the Crazy Boom. 18 º dia nos desafia a indicar uma música que nos traz uma intensa nostalgia. E por motivos pessoais mais do que especiais, temos aqui no canal como uma das músicas mais nostálgicas dos games, a Zelda's Lullaby de The Legend of Zelda Skyward Sword, lançado para Nintendo Wii no ano de 2011. Conforme o fim do desafio se aproxima, o 29º dia nos pede uma música de último chefe simplesmente inesquecível. One Winged Angel, tema de Sephiroth em Final Fantasy VII, lançado 9 de 1997 para PlayStation, é inesquecível e embala uma das batalhas finais mais memoráveis do mundo dos games. Chegamos no último e derradeiro dia, e que nos desafia a indicar uma música tocada nos créditos finais dos games, em que geralmente rolam os nomes dos produtores e um belo agradecimento ao jogador. E para finalizar esse desafio com chave de diamante, indicamos a música dos créditos de Sonic the Hedgehog 2, lançado para Mega Drive no ano de 1992, e que emociona a todos até os últimos momentos do game. Bom, galera, é isso aí. Esse foi o emocionante e nostálgico desafio cumprido pelo canal, e que nos fez viajar no tempo ao revisitar, com muita emoção, prazer e alegria, algumas das músicas mais emocionantes que a rica história dos games tem a nos oferecer. Assim como fizemos em vídeos anteriores, dedicamos esse momento com uma justa homenagem aos artistas por trás da criação das belas e tocantes melodias relembradas nesse momento tão especial. E aproveitamos para agradecer os canais Sega Retro BR, Go Games, John Games, especialmente ao canal Mega Drive anos do nosso amigo e parceiro Carlão, que nos incumbiu da tarefa de continuar essa corrente ou cumprir um desafio tão intenso, marcante, e que apenas reafirma a nossa longa e incansável paixão pelo mundo dos games. Só que o desafio não acaba aqui. O canal Retro Challenge desafia ninguém menos que o nosso amigo e parceiro Mestre Yodo para continuar essa corrente, cujo canal pode ser conferido no link da descrição e em nossa seção de recomendados. Queremos saber a sua opinião, gostos e preferências. E aí Mestre! Preparado? Mas e aí? O que você achou desse desafio musical enfrentado aqui no canal? Ele também foi nostálgico para você? Qual sua música de games predileta? Já curtiu algum game cuja trilha sonora te encantou, ou desencadeou surpreendentes e inesperados sentimentos? Lembra de algum momento realmente difícil, desafiador e embalado por algumas das músicas dos games citados? Deixamos de mencionar algum game ou música importante para você? Diz aí nos comentários! E não deixe de acompanhar os vídeos anteriores para conhecer ou relembrar de games de corrida marcantes, e por que não?